pelo segmento do meu lado direito é o Tavim, e do meu lado esquerdo é o Saraiva, Tavim na voz, 30 segundos, vai que vai Ok, uh -huh. vem, vem, vem, vem, uh -huh. o cara eu batalhando contra o Saraiva, olha que ironia Hoje eu ensino literatura pra livraria, e aí? Só que agora cê sabe que Tavim vai fazendo verso aqui agora É sarau de poesia E aí, como é que cê faz? É que tá vai chegando, né mano? Que nessa fita é mais sagaz É porque eu te mato nesse ringue Seu livro é uma história de terror Tom então me chame de Stephen King E aí, não deixo pra depois Essa cara de palhaço, mas cê não é It 2 8, uh, 20, tá chegou bolado. E aí, Saraiva, vai deixar, meu parça? Não deixa, não, primo. 3, 30 segundos para Saraiva violentamente matar ele. Uou, todo mundo acabou para cima e vai. Uh, uh, uh. Olha aí, parceiro, aqui é opressora. Saraiva, nem detora. Meu mano, aqui se livra. Editora é saraiva, não é livraria. Então pode ir, meu mano. Você já desistiu. Então, beleza, vai brincar de Mac Steel. Então pode ir, meu mano, aqui no assininho Vai, Mac Steel ativo, modo fugitivo. Então, aí, meu mano, aqui no improvisado. Olha o saraiva mandando o artefato. E aí, meu mano, aqui o verso é grosso. Eu sou o It eu sei com essa cara de bozo. <risos> Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Tavinho uou! Barulho para Saraiva 1 A0 Saraiva terminou, volta vai DJ uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. Olha aí parceiro, meu mano aqui é o Olha Steven Hawk aqui, você é o Hobbit você é pequeno, é insignificante. Então, beleza, parceiro, sua mente é brilhante. Pode ir pra meu mano aqui no asilino. Então, beleza, parceiro, segundo versinho. É o versinho, que é o versinho, porque eu tô falando no modo diminutivo. E é isso mesmo, aquele improvisado. Olha o dia que vai fazer um estrago. E aí, tamo junto no então, beleza, parceiro. No verso, você fica surdo. É isso então. O versinho, quero é o versinho. Tem resposta do Tavinho. 30 segundos, vai DJ! É. Que vai chegando agora desenvolvendo É 30 segundos aqui Você é vagabundo agora aqui Né mano que eu te mando pro pulso É porque nessa fita Agora eu sou intuitivo É porque cê sabe que agora aqui eu rimo vivo Na fita agora eu sou intuitivo Quanto pra ter a gravação gastação Vou preferir meme do que livro <risos>